Oi, eu me chamo Arthur e hoje vou apresentar a minha escola para vocês, a Escola Estela Mares. A escola está localizada na Travessa leopoldo Circo, número 56, barra Estela Mares Alvorada, Rio Grande do Sul. Ela possui um número para contato, sendo ele 513442-6232. A escola foi fundada em 1º de abril de 1969, e atualmente ela tem em torno de 580 alunos. A escola conta com 39 funcionários, sendo eles professores, monitores, secretários, diretora, entre outros. Ela possui 14 salas, sendo uma de recursos e uma biblioteca, e conta com 26 turmas de manhã e tarde. E agora vamos ver algumas atividades realizadas na escola.